Opa, é, a gente está achando que é fácil, né? Não. <risos> São várias pecinhas do nosso quebra-cabeça. E agora a gente vai falar sobre um tema que eu acho que é um dos, é, talvez, mais relevantes, né? Porque é um conceito muito específico desse mundo de liderança feminina. E eu vou convidar a Dani e a Juliana, Ju, para falarem sobre sororidade. Né? O que que é sororidade, meninas? E, e aqui o painel, o, o tema dele é sororidade para criar ambientes de inclusão. Mas o que que é essa palavrinha? Boa noite, Lígia. Começo eu, então. Vai lá, é. Dani. Esse é um tema que eu particularmente gosto, assim, embora não seja... A ideia aqui é a gente refletir junto, né? Não é trazer um conceito, fechado uma coisa assim. Então... Aquilo que eu acho que nos permeia a todas nós, né? É, a sororidade nada mais é do que, se a gente olhar a tradução da palavra pela origem etimológica, é a união do feminino, né? É a, aquilo que, que vem do, do que a gente conhece como fraternidade do masculino, então a gente traz para o feminino um sentimento de irmandade. A própria origem etimológica é isso, né? A soror, significa irmã. Então, vai por aí, um sentimento de aliança, de apoio. É... a gente Eu acho que a gente tem que começar também, embora exista uma certa resistência a essa identificação, mas a gente precisa falar de feminismo, né? E a gente precisa se identificar com ele. Porque eu acho que existe ainda um senso comum, e eu não tô falando dos homens, eu tô falando de todo mundo mesmo, né? Que é de identificar esse movimento feminista sempre com extremismo com radical e então eu acho que a gente tem que começar assim o convite inicial acho que é esse é tirar essa barreira né e a gente olhar o feminismo com a simplicidade que ele tem né que é assim equidade de gêneros né é isso é bom para todo mundo é bom para os homens inclusive tem aquele vídeo que a gente assistiu do Michael Kimmel que é maravilhoso que ele fala sobre esse jogo de ganha-ganha né nessa equidade e a gente precisa falar disso porque a sororidade é um conceito que se origina do, do feminismo, né? Ela vem com o que se fala, é, a terceira onda do feminismo, que é um momento onde as feministas já estão identificando mais, assim, é, as pluralidades, né? Ok, somos todas mulheres, mas temos aqui o feminismo branco, o feminismo negro, as mulheres LGBT, então é, se identifica isso, mas ao mesmo tempo se estabelece esse traço comum, né, que é somos todas mulheres. então assim, né, a partir disso vamos criar esse sentimento de apoio mútuo, né? e eu acho que quando a gente fala tanto no feminismo quanto na sororidade, a gente tem que, de novo, né, acabar com essa ideia de meio de guerra dos sexos, assim, porque a gente está falando de, de combater um sistema estruturado né, que tem uma raiz aí muito profunda, muito antiga, e muitas coisas a gente até não se dá conta, né, e eu acho que esse termo de sororidade é isso, assim, ele, ainda que a gente possa pensar que veio nessa terceira onda do feminismo, talvez anos 80, anos 90, tem uma, uma divergência quanto a isso, mas é um termo muito novo, né, uma coisa que a gente está escutando há muito pouco tempo, assim, e, e a gente sempre ouviu, né, que as mulheres não são tão unidas e tem um certo sentimento de rivalidade entre elas. E se a gente pensar, isso é verdade, né? A gente foi criada com essa estrutura de competição, em especial quando a gente percebe que os... Que os Falando assim numa perspectiva histórica, né? Que a própria sobrevivência, a própria subsistência, ela estava atrelada ao homem, assim. Então, ou eu caso bem, ou eu colo nesse homem que vai me alçar para o mercado de trabalho, né? senão eu fico meio sem opção, e aí fica meio que cada uma por si. Eu acho que nesse momento aqui que a gente tá, né, num outro momento da, da, da humanidade, graças a Deus, a gente já conseguiu muita coisa, a gente, né, nós, o grupo feminino, é, acho que passou da hora já da gente mudar essa perspectiva, né, então eu acho que é, é importante a gente pensar também que não, a gente não tá falando de amizade, né, a gente tá falando de uh, algum nível de identificação, né, que... que, que que vai te gerar esse sentimento de respeito e empatia, que é muito do que a gente está falando hoje. É... Amizade é outra história, é outro tipo de vínculo, né? Então, eu acho que o mais importante assim, é a gente ter isso em mente, assim, né? união, aliança, apoio mútuo é... e empatia. Eu acho que é a palavra que melhor define. Não sei se a Ju quer complementar aí. Não, não sei. sim. Tudo bom, pessoal? Não, seguinte uh, Com relação a isso que tu falaste de amizade, não é a questão da amizade, mas em sim a empatia, né? O respeito que a gente tem que ter pela mulher, né? A gente não precisa ser amiga da pessoa. A sororidade não é isso. A sororidade não é a tu ter uma amizade. Mas sim tu poder olhar para outra pessoa sem julgar, né? A gente tem essa mania de julgar, de julgar outra pessoa porque vestiu de uma forma, porque agiu de uma forma, no caso, a mulher. Então, assim, a gente tentar não fazer isso. Sororidade é isso. Sororidade é tu ter ah, o respeito pela pela tua, pela mulher. Ter uma empatia, né? Antes de julgar acima de tudo, né? Ou se não concordar uh, com a com a conquista dela, né? Tu ficar feliz com a conquista dela, principalmente. Isso para mim é empatia, né? O que nós tivemos no nosso grupo aqui, uh, e eu pude perceber por mim, eu tive uma empatia, eu tive muita empatia de vocês, né? Comigo, uh, com tudo né? que a gente passou. Então, nós fomos um grupo que teve sororidade, né? Porque a gente fez... Uh, muito por nós. Cada uma fez um pouquinho para cada uma, né? E eu acho que isso é muito válido. Então, sororidade é isso. É nós nos ajudarmos, nós termos força e sermos fortes e ajudarmos. E tirar essa parte cultural que a gente tem uh, do machismo, né? E que nós, mulheres, temos isso. Isso é muito forte. A gente é machista, então a gente precisa mudar Sim. isso a gente precisa mudar e ser um pouco mais feministas. Essa é a questão do, do que eu acho, né, meu ponto, o conceito básico. Não, gente, é é tão especial, né? E eu vou te falar que assim, eu fico eu fico me segurando aqui para não para não Entrar e a gente ir lá na história toda, né, de um, algum momento a gente teve todo o suporte, nós tínhamos decisões iguais, né, a mãe natureza, o xamanismo, lá nos clãs. Mas assim, não vamos falar sobre isso hoje, pelo, mas eu já vou avisar, acho que você, ninguém sabe ainda, mas dia 23 a gente vai ter um webinário para as ex-alunas. A do WLA que vai ser sobre a emancipação feminina do, e, e o, o a emancipação feminina e o equilíbrio nos relacionamentos porque também o que a gente está vendo hoje que é exatamente o que a gente está falando né essa emancipação que a gente busca de uma certa forma está desequilibrando tudo então assim cadê o papel da mulher no papel dela com sororidade com equilíbrio né trazendo o que a gente, a mais pura essência da, do máximo da nossa potencialidade que a Ajuda, gente Ajuda, né? Casa, Eu acho que a gente né? precisa nos ajudar As mulheres, nós precisamos nos ajudar Então isso é muito importante e Então a, a questão da sororidade é isso É, é. irmandade é, é ser solidária uma com a outra, é acima de tudo Exato e por que, que vocês acham né, que falar sobre isso é importante hoje em dia? E quais as iniciativas que podem contribuir para a gente expandir esse diálogo? Né? Acho que está tá muito linkado com tudo que a gente falou até agora, né, Lígia? Especialmente com a tua primeira fala ali sobre empatia, que para mim é o, né, é o carro-chefe assim, da quando a gente fala em sororidade, né, até voltando um pouquinho só ali quando você comentou também essa questão da, é, né, dos antepassados, dos ancestrais, tem muito a ver com essa, com essa discussão que a gente está falando também da, da potência feminina, né, de todo esse resgate que a gente faz da, da, das tribos, da mulher selvagem, da, do sagrado feminino, então acho que as mulheres estão hoje em dia muito mais ligadas nisso, tentando fazer esse resgate, assim, isso é tão importante porque, porque traz essa potência, assim, né? Mas, mas essa questão, eu acho que, da, ah, se a gente for olhar a importância, né? Todas as falas das meninas aqui é, trazem isso, assim, trazem essas respostas, né? A gente precisa formar uma rede de apoio, porque se a gente continuar vibrando nessa, nessa rivalidade, que é essa palavra que define, assim, né? Quando a gente fala mal uma da outra, quando a gente alimenta uma fofoca, quando a gente faz o julgamento, acho que essa é a palavra mais forte, assim, né? A pessoa é tão distante, às vezes, do teu universo e tu te sente autorizado a julgar. E claro que não é fácil, também, assim, romper e, e desconstruir isso, né? Eu já fiz isso muitas vezes, acho que né todas nós, em algum momento, fazemos isso. Então, é uma desconstrução, porque a gente foi criado de outra maneira, né? E essas coisas todas que a gente falou aqui sobre o ambiente corporativo, do né, como que o mundo profissional, a gente como a gente vai se inserindo e, e como é que a gente vai conseguindo, onde a gente vai se apoiando, né? Acho que se a gente não tiver essa teia, é, não, não dá mais, assim. Acho que realmente já, já, já passou do tempo, né? Então, acho que a gente precisa é, fazer esse movimento, assim, de, de desconstrução de um padrão... De novo, linkando com aquilo que você falou, essa liderança compassiva. Então, eu acho que é isso. Vamos imprimir essa essa alma feminina e vamos todo mundo junto. assim Porque né eu acho, acho que esse, essa coisa de eu salvo o meu e, e cada um por si, é, a gente vai morrer na praia. né Então, eu acho que o feminismo, porque eu falo com todo orgulho que eu sou feminista, e acho que a gente tem que ser mesmo, então, eu acho que a sororidade é, é a decorrência dele. E acho que é isso. <risos> Na verdade, assim, a gente tende a ser mais, ter mais sororidade com o pessoal, com as nossas amigas, né? com a nossa família, com os nossos amigos. É muito mais fácil pra gente, né? É muito mais fácil tu ter uma amiga e tu falar com ela e não ver o lado de outro, não ver as outras pessoas. Né? Então, eu acho que a sororidade, acima de tudo, é tu ver outras, outras pessoas que tu não conhece. Tu chegar e tu ter a empatia e falar com aquela pessoa, ser solidária com ela, né? Chegar e, e, e, e passar tuas experiências. Uh, tu, se tu tá com autoconfiança, o, o que aconteceu com o que aconteceu com Elis, ou com a Gi, que ela tiveram, ela teve uma sororidade, né? Uma pessoa que ela não conhecia pouco assim, e fez isso com ela, então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que tu, acima de tudo, vê as pessoas que estão do teu lado, a gente não tem esse costume, né? De ver as pessoas que estão, sei lá, das mulheres, né? Que é o que nós estamos falando de mulheres, então a tendência é a gente falar mal, ou a gente invejar, né? Ou a gente principalmente comparar, a gente se compara muito com as outras pessoas, eu faço isso, eu faço isso com a minha filha, eu comparo ela, nota dela com uma nota da outra, ou a roupa dela com a roupa eu peco, eu peco nisso, só que a gente faz isso inconsciente, porque, porque a gente foi criada dessa forma, culturalmente, através do machismo né, que, que impera, mas que a gente precisa mudar essa forma. Então, tentar não comparar, tentar fazer com que a gente perceba a pessoa do lado que isso aí só vai fazer bem sabe vai ser benéfico uh, com relação a, a, a o que eu penso também é tu ter tu ter sentir bem sabe tu tá bem consigo mesma para poder ajudar as outras pessoas eu eu vejo por mim né? o meu pessoal mesmo uh, eu precisei de muitas pessoas durante esse um, um processo né que eu tô Uh, e foi muito bom. Né? Eu tive uma rede, rede pessoal, eu tive a rede de amigas que eu nem conheci pessoas que eu nem conhecia e que foram muito importantes, né? que isso é isso é sonoridade, mulheres que nunca tiveram falado, falaram comigo e, e fizeram isso. E eu tive nesse grupo, e eu tive nesse grupo. Né? Eu, tive, eu tive muito... Uh, não tive julgamento, né? E, então assim, eu acho que isso é importante, isso eu vou levar para as minhas filhas, né? vou mostrar para elas, elas já sabem, elas já sentem isso, a minha mudança, porque eu acho que isso é importante, eu acho que a gente precisa passar essa sororidade para pra, as mulheres e, e fazer com que essas mulheres se sintam bem, ter a autoconfiança, autoconhecimento é muito bom. Eu acredito que eu tenha passado um pouco para vocês, porque eu estou bem nessa nesse sentido. assim. Então, poder passar isso para outras mulheres para mim é importante. E eu vou, eu vou juntar minha profissão com isso também. né? Vou querer passar para para essa questão aí, para a advocacia. Eu acho, Lídia, também importante, pegando esse gancho que a Ju estava falando aí, do, enfim, do, do grupo de apoio, né? a gente tem... É, várias dimensões né de grupos de mulheres assim então a gente teve aqui entre nós né a gente tem às vezes numa comunidade né dentro de uma empresa se a gente conseguir alimentar isso acho que essa é a ideia né a gente tem movimentos grandes que eu acho que a gente pontuou aqui para falar porque eu acho que são importantes porque são inspiradores então a gente olha né coisas recentes que aconteceram e que ficaram é, muito públicas assim, né? Aqueles movimentos de atrizes é, mexeu com uma, mexeu com todas, é Mitu, né? da, da de Hollywood que foi um negócio né bombástico e teve um impacto muito forte assim. É, algumas coisas aqui do Brasil assim tem tem alguns grupos de esses dias eu estava vendo um grupo de mulheres é, capitaneadas por uma deputada federal, a Tava Tamaral para incentivar mulheres na, na política, candidaturas até para essa próxima eleição, né, então, assim, tem, tem muitos grupos de engajamento e, e de apoio, né, e eu acho que, que quando a gente né, pesquisa, a gente vê muita coisa legal acontecendo, e acho que isso é realmente inspirador, assim, para a gente conseguir, né, a, a velha história de a união faz a força, então é isso, assim, Exato. vamos, vamos é, fazer esse exatamente. grupo, vamos... Juntas nós somos mais fortes, é só a gente seguir e querer fazer isso. A gente precisa disso, na verdade. E meninas, além de grupos de apoio para a gente poder fortalecer essa união entre mulheres, vocês vêm algum outro tipo de prática? Alguma outra sugestão? Eu acho que tem muita coisa, né? Depende também um pouco do, das rotinas, das, dos, dos, dos contextos que a gente vive, mas como a gente está falando aqui muito em ambiente corporativo, né, em ambiente profissional, é, em, em, em líderes, né? Eu acho que talvez esse seja o primeiro, o uh, primeiro ponto, assim, né? Enquanto líder, o que que eu consigo fazer, né? Enquanto gestora, né? Então acho que para começar aquela aquela dica mais óbvio assim, mas que é tão importante que é de tentar abrir uma oportunidade para uma mulher, né? Às vezes acho que a gente se preocupa muito assim com a alta performance, né? O quanto aquela aquela mulher pode entregar, então eu evito aquela contratação. Acho que tem muito forte a questão que eu acho que uma das meninas falou, não sei se foi a Grace, a sobre, a, sobre a questão da idade fértil, assim, né? Ah, essa mulher casou, agora ela pode ser que ela queira engravidar, né? A gente... Uh, uh, uh. viu alguns casos, assim, muito muito disruptivos, né, de contratações feitas ou de mulheres que estavam tentando engravidar, né, isso era sabido dentro da empresa, ou de, de mulheres grávidas, já isso é bem mais raro, mas assim, quando a gente dá uma estudada a gente vê um outro case e, e é muito legal, né. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim. Acho que tem coisas menores, mas que também são super importantes aí da, da nossa do nosso dia a dia mesmo, que é aquele... Aquela lembrança, assim, eu vou compartilhar uma informação, eu vou compartilhar uma vaga, eu vi um curso que eu achei que né aquela colega pode gostar. Então, são coisas pequenas, mas que eu acho que vão, como a Ju falou, vão empoderando, assim, né? A gente vai uh, umas fortalecendo as outras, né? É a questão de, de também tentar consumir serviços de mulheres, né? Assim, pô, eu tenho aqui uma mulher e um homem, eu acho que eu vou dar uma oportunidade para ela. Pode ser, se algum homem nos ouvir aqui, já vai pensar assim, poxa, né, mas, poxa, eles não fazem isso a vida inteira? Então, assim, né, não, não acho que é uma segregação, acho que é uma forma da gente tentar se ajudar mesmo, assim, né. Enfim, tem muita coisa, essas me vieram mais à mente, assim. É, às vezes, é, não, assim, não, não criar rivalidade, né, Dani, com, com dentro do trabalho, principalmente, né. Eu acho que isso é a prática que precisa, né. Não, não achar que ela vai tomar o teu lugar, e sim te, te ajudar, né? Uh, também tem a questão de respeitar as decisões das mulheres. A gente acaba não respeitando uh, as decisões, a gente julga, né? Se tu não quer ser mãe, tu não quer ser mãe. Se tu não... Uh, se tu te separou, se tu uh, foi... Não quer casar, então respeitar, respeitar e, acima de tudo, ajudar, sabe, a, a mulheres com, com, que estão com problemas de, de, de qualquer forma, e não julgar, só escutar e, e, e fazer, e cultivar não só dar amizade com, com a tua família, né, fazer isso, a sororidade com a sua família, mas sim com outras pessoas que tu não conhece. Às vezes a pessoa só precisa de um, de um, de um apoio e tu tá, ali, tu tá ali precisando e tu tá podendo fazer isso, sabe? E eu acho que é isso, eu acho que mais é isso, essa questão assim do, do, do ajudar, né? do estar presente, né? A gente precisa estar presente, né? E acho que a gente tem que ter mais consciência e também o hábito, né, de, de que todas juntas. É, nós praticamos o fim da rivalidade feminina sabe? eu acho que to, como eu repito todas juntas somos muito mais fortes é só a gente querer muito bacana Ju é, me lembrou uma frase que, a, que é que a, a Brené Brown sempre fala que é assim eu, tô, eu estou aqui do seu lado né que, é o que você falou de estar estou, estar presente então assim às vezes assim estou aqui do lado vai é, empurra todas, né? é puxar a fila, é estar tá junto, eu estou ao é, lado. Já. Pronto. Né? É mais Exato. do que o suficiente, sabe que tem ali o apoio. Exato. Meninas, algum comentário final? Assunto incrível, né, a gente? <risos> <risos> <risos> <risos> Ai, meu Deus. Fica se segurando aqui é... pra eu passar a bola para Fran. <risos> eu tenho que falar a noite toda disso. Porque é muito uh -huh. Obrigada, Dani. <risos> Eu agradeço. <risos>